Quer aprender a fazer esse delicioso canelone de ricota com espinafre? Vem comigo que eu vou te ensinar! Olá, meus lindos! Hoje a gente vai fazer uma receita super deliciosa de canelone de ricota com espinafre. A receita é super simples de fazer e fica muito, muito saborosa. Então, já vamos começar indo para os ingredientes. Sal e pimenta do reino, massa de espinafre, dois dentes de alho, queijo parmesão, 250 gramas de massa de lasanha, molho branco, eu vou precisar de mais ou menos meio litro, azeite e 250 gramas de queijo ricota. Para começar a nossa receitinha aqui, eu vou ligar minha panela em fogo médio. A gente vai colocar o quê? Um fiozinho de azeite, mais ou menos uma colherzinha de sopa, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar refogando o nosso espinafre. E se você já gosta desse tipo de receita gostosa, de massa, maravilhosa, já deixa seu like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente está aqui toda semana fazendo receita gostosa. Como eu sempre digo pra vocês, religiosamente aos domingos. Sempre tem vídeo novo, então deixa eu falar um negócio pra vocês. Mesmo que você não receba notificação do Youtube, porque assim vai, às vezes ele esquece de notificar por algum motivo. Você sabe que todo domingo tem vídeo novo, então todo domingo você pode voltar aqui, que às 10 horas da manhã tem vídeo novo. Vamos aqui refogar nosso alho. E quando o alho estiver começando a dourar, a gente adiciona o espinafre. Fala sério, se você não ama esse cheirinho de alho na hora que ele está torrando, é bom demais. Gente, eu tenho aqui um maço de espinafre aqui, parece muito, já tô derrubando parece muito, eu sei mas esse espinafre ele vai virar quase nada depois que a gente refogar ele então vai e coloca todo na panela e uma coisa que eu vou falar pra vocês se vocês quiserem e não conseguirem encontrar por exemplo o espinafre, o espinafre espinafre fresco assim na cidade de vocês vocês podem usar aquele congelado sem problema nenhum só é bom tirar um pouco do excesso da água, porque o congelado ele tem muita água então é bom antes de voltar na receita você tirar o excesso d'água. Esse meu eu só comprei, lavei, higienizei e guardo assim nas minhas vasilhinhas. E aí fica a super dica pra vocês. Eu sempre gosto de colocar uma folhinha de papel para puxar a umidade dele e ele não começar a ficar molhado dentro da vasilha, porque isso faz com que ele estrague mais rápido. E aqui vamos refogar nosso espinal. Aqui, enquanto o nosso espinafre está refogando, eu vou fazer o que? Eu vou começar a temperar nossa receita, eu vou colocar um pouquinho de alho, sal e de pimenta do reino. A gente vai temperar de novo, então não coloca muito sal nessa hora, só um pouquinho, é para ajudar o espinafre também a poder murchar mais rápido. E eu já fiz o que? Desastre! Aqui nosso espinafre já deu uma boa murchada que eu vou fazer agora. Eu vou acrescentar a nossa ricota. Aqui eu tenho uma ricota caseira que eu fiz bem gostosinha, mas pode ser aquela do supermercado sem problema nenhum. E se você quiser aprender a fazer ricota, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo ensinando pra vocês. Gente, só uma coisa. Eu tô fazendo aqui essa receita com espinafre, mas eu tenho certeza que eu venho dizer, ah, mas eu não gosto de espinafre. Se você não gosta de espinafre, não tem problema nenhum. Você pode adaptar essa receita com qualquer outra coisa que você goste. Tipo, brócolis fica muito gostoso também. Com cenoura também fica gostoso. Com o vegetal que você quiser. Ou se você quiser botar, tipo, bacon. Sei lá. Usa a criatividade, né? Como eu sempre falo aqui, na casa de vocês, vocês é quem manda. Vocês usam aquilo que vocês gostam. Porque no final do dia é a gente que vai comer essa comida. Então a gente tem que usar aquilo que a gente gosta. Aqui junto com a ricota. Agora que eu já dei uma incorporada na minha ricota com espinafre, eu vou colocar uma conchinha de molho branco. E essa é uma receita que eu já ensinei aqui no canal, então se você quiser aprender a fazer, clica aqui em cima no card. Eu não vou ensinar de novo a fazer hoje, mas só clica aqui em cima que eu explico pra vocês tudo certinho de como fazer molho branco. E eu ensino pra vocês também como armazenar, aqui. é um truque maravilhoso. Eu sempre faço um molho em quantidade, armazeno assim nessas... Potinhos, e sempre que eu preciso, eu já tenho o um molho pronto Ele fica um pouco mais consistente mesmo, o um molho branco Só eu, gente, perdoe Você só coloca ele aqui no na panela e a gente vai de novo mexer mais um pouquinho E outra coisa, se você não dizer, ah, tá, mas eu não quero usar molho branco aqui nessa parte da receita. Você pode usar um requeijão cremoso, um cream cheese, ou um creme de ricota, um creme de coquetagem. Todos eles vão fazer o mesmo efeito que o molho branco tá fazendo aqui. Então fica aí 10 sugestões. Eu vou agora temperar aqui com um pouquinho de parmesão ralado na hora, sempre mais gostoso. Mais ou menos um quarto de xícara. Ou a quantidade que você achar gostosa. Vou também colocar um pouquinho mais de sal e de pimenta, só para lembrar que minha ricota estava completamente sem sal, porque eu não tinha temperada ainda, então eu vou botar um pouquinho mais de sal. Lembra sempre de experimentar o seu queijo na hora que você for colocar, para saber a quantidade de sal que você precisa. Um pouquinho mais de pimenta. Dá uma mexidinha. E é isso, nosso recheio já está pronto. Agora a gente vai partir para a montagem, mas antes eu vou dar uma organizadinha aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como faz para montar nossos canelones. Eu tenho aqui a minha massa de lasanha. Aqui vocês podem o quê? É sempre vão ter opções na vida, né? Porque a vida é feita de opções. Você pode fazer o quê? Você pode clicar aqui no card aqui em cima, que vai te levar para uma receita de como vocês fazerem massa fresca. Eu ensino lá tudo o que vocês precisam para fazer uma deliciosa massa fresca. Ou, se você não quiser fazer a massa do zero, você vai lá no supermercado, naquela seção gelados e compra as massas frescas que tem naquela seção de refrigerado, tem que ser essa que é vendida na seção de refrigerado porque ela é maleável, ela vai ser a mais semelhante à massa fresca. Sim, fazendo a massa fresca em casa fica mais gostoso? Fica, mas assim, às vezes a gente só não tem esse tempo, então a vida segue. Agora a gente faz o que? Coloca a nossa massinha aqui, vem com um pouquinho do recheio e vai espalhando na massa toda. Com generosidade, tá, gente? Nada de miserê. Agora a gente vai só enrolar com delicadeza. Não precisa ficar nada muito perfeito. Tcharam! Está pronto. Eu vou enrolar meus outros canelones e colocar aqui na nossa vaselinha para levar pro forno. Mas antes, deixa eu falar um negócio pra vocês. É bom sempre embaixo colocar um pouquinho de molho. Então eu venho aqui já com o meu molho. Já está pronto. Pego um pouquinho... E já forro o fundo da minha assadeira. Não precisa ser muito no fundo não, mas é sempre bom para ficar mais fácil de tirar e também pro seu canelone ter molho em cima e molho embaixo ficar mais gostosinho. Agora que a gente fez a nossa caminha de molho, eu vou começar a colocar meus canelones aqui, vou terminar de enrolar os outros e mostro para vocês. Nossos canelones já estão aqui prontinhos. Eu só espalhei o molho por cima, botei bastante par bastante parmesão e agora eu vou levar eles pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 a 25 minutos até eles ficarem bem douradinhos em cima e mostro para vocês quando estiver pronto. E esse é o resultado final do nosso canelone. Agora o que eu vou fazer é o que? Eu vou cortar uma fatia para mim para servir Eu vou mostrar para vocês e a gente vai experimentar junto. Vamos ver agora se isso daqui tá bom mesmo. Tô muito quente. Jesus. Não façam o que eu fiz. Não queimei a língua. Perfeito, espetacular, sem defeitos. Não tenho o que falar, isso daqui tá muito, muito, muito bom. Vocês precisam testar essa receita. Quando testar, lembra de me contar o que achou. E essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima.